Shalom. Números capítulo 23, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim. Ouça, ó Israel. Israel representa todo aquele que procura Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Meu irmão e minha irmã, a verdade é que as sugestões ou opiniões de outras pessoas não têm nenhum poder contra você, a menos que você lhes dê poder, acreditando na opinião ou nas palavras negativas deles. Ou seja, é o seu próprio pensamento que cria tudo o que acontece em sua vida. Você tem a capacidade de rejeitar completamente qualquer sugestão, qualquer pensamento negativo ou qualquer palavra negativa e se unir Mentalmente, com o Deus onipotente dentro de você Então você estará em sintonia com Deus Todo-Poderoso No livro de Colossenses capítulo 1 versículo 26 e 27 Diz que a esperança da glória Ou seja, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações É, é Cristo dentro de você Cristo está dentro de você Dê somente ouvido a Cristo e não a sugestões